Salve galera, seja muito bem-vindo ao canal Pixel Quebrado, hoje nós estamos no dia 23 de junho de 2021 e vamos aqui para mais um vídeo aqui no canal, beleza? Então, bora lá! Turma, hoje é um vídeo diferenciado, hoje eu quero bater um papo com vocês, porque é... Fussando, né, no celular, naquele momento de reflexão ou ver notícias, eu me deparo com uma notícia referente ao mundo Xbox, ao mundo Microsoft. Só que antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar bem claro com vocês aqui Que é, eu acho chato ficar falando mal de console, ficar falando mal das empresas Então, na verdade, aqui eu quero bater um papo adulto Sem ficar falando mal de um serviço X, ou de um, ou de um console X, ou de um jogo X mas, a, o, mas o objetivo é reflexão O objetivo é bater um papo, trocar uma ideia e entender a situação uh, do posicionamento da empresa Uh, ou seja ela qual for, tá? Então, peço que você preste bem atenção, fique até o final para você entender o porquê que eu tô dando essa introdução, porque eu vou trazer vídeos diferenciados que abordam o mundo da tecnologia, o mundo dos games, e com o objetivo de esclarecimento e de bater um papo, trocar uma ideia de entender o que tá acontecendo nesse mundo virtual, nesse mundo da tecnologia envolvido no mundo dos games, tá bom? Beleza? Então... Com o que, que a gente vai falar no vídeo de hoje? Bom, vamos falar do Xbox, do mundo Microsoft. Hoje nós estamos no dia 23 e a gente vai bater um papo aqui de uma notícia que eu vi hoje, foi postada hoje, num grande veículo de comunicação de jornalismo é, online. E aí eu queria dividir com vocês essa ideia para ver se eu entendi direito ou o que vai acontecer com isso, com a, quer dizer, com a marca. né Então vamos lá ver essa reportagem aqui. Estou ah, aqui no site da... da... Caraca, velho, deu branco, cara, da revista Exame, tá? Não tô fazendo propaganda nenhuma, mas foi aonde eu recebi aqui a informação. E o título da matéria me chamou muita atenção. E aqui tá bom, vocês podem ver aqui, né? Como Microsoft abandonou a guerra dos consoles para focar em assinaturas. Uh, cara, ó, se vocês perceberem aqui, ó, essa notícia foi publicada no dia 20 de junho. Ela foi alterada no dia 18, então ela é bem recente. E, foi uma, e a fonte é do New York Times, cara. Então é o seguinte, é uma, é uma, é uma fonte oficial e, e, e bem atualizada. Uh, cara, me chamou muita atenção porque é, a Microsoft ela vem dando indícios de que ela não estaria mais focada na guerra dos consoles. Como se um dia ela, ela tivesse realmente, né? Mas aqui é meio que declaradamente que ela não está mais preocupada em, em combater o mercado com o seu console, ou com a Sony ou com a Nintendo, né? Combater a Sony ou a Nintendo. E aqui, nessa matéria, eles falam bem claro isso. Então, vamos, a, a matéria não é tão grande, mas também não é tão curta. Mas eu queria dar aqui algumas informações para vocês, tá? Esse aqui é o CEO. Dos serviços do serviço da Microsoft, que é o Satila Nadella, CEO da Microsoft, exclusivo, né? Exclusivo, executivo. É, levou a empresa a computação em nuvem e serviços de assinatura. Os videogames vieram junto. É, Kyle Johnson, The New York Times. Então, aqui, foi uma, foi uma entrevista é, com a New York Times que eles deram essas informações aqui, tá? Cara, aqui tem bastante coisa aqui que dá uma lida aqui. Aqui conta um pouquinho da história da Microsoft, tá? É, o, o, o que ela comprou, os estúdios que ela, que ela, que ela adquiriu. Ela comprou a Mojang por 2.5 bilhões. É, cara, bilhões? Eu não sabia dessa informação. É, Mojang, para quem não conhece, é, o, é a empresa que faz o Minecraft, né? Que ela foi é, absorvida pela Microsoft. E aqui, o... o, o um dos argumentos que eles tiveram na época foi que foi a interação entre entre as entre os, os jovens né entre a comunidade gamer e estranho porque quem joga o quem joga Minecraft no Xbox não tem crossplay com PC porque no PC se não me engano ele roda em Java se eu não me engano tá? eu posso estar falando besteira aqui mas a última vez que eu tentei jogar isso em dois duas plataformas diferentes eles não se conversavam tá se teve uma atualização eu não sei porque não é o meu estilo de jogo Não curto esse jogo é... E aqui, aqui, cara Vai dando algumas informações aqui Mas uma é... Uma coisa que eu queria me... é, chamar bastante atenção Foi aqui, ó é... Em 2013 Quando a Microsoft apresentou o seu Xbox One Como dispositivo de entretenimento Pra quem não lembra Quando foi apresentado o Xbox One Cara <risos> Assim, a empresa Ela, ela... Apresentou o console, falou que o console seria conectado 100% na internet Ele não iria funcionar se não estivesse conectado E ele, sim, ele seria uma central multimídia Você poderia jogar, assistir filmes, assistir televisão uh, E diversas outras coisas Contanto que se você pegar o Xbox One Ele tem aquela entrada para um receptor de TV a cabo Eu já testei, é legal, tá para quem gosta de tecnologia É bem legal, mas não é o foco do gamer então eles introduziram essa imagem logo de cara, né? Apresentaram o console, apresentaram o serviço, o que seria o console. E a comunidade gamer fez aquele estardalhaço, né? E aqui está bem falando sobre isso. ó. Apresentou o seu um novo console, Xbox One, um dispositivo de entretenimento, que as pessoas poderiam usar né, para ouvir música, ver filmes, etc. Em resposta, os jogadores se revoltaram, realmente. Quando houve a notícia num dia, no outro dia, as ações da empresa, pau, deu uma queda. Por quê? Porque, cara, quem que vai comprar um console para ficar conectado 100% na internet? Primeiro, ou a, é, pelo que eu lembro, a primeira, a primeira reação foi essa. Porque não tem sentido isso, porque, beleza, para um cara que é num mundo, num, num país de primeiro mundo, onde a, a, a conexão na época era melhor, hoje a gente, no Brasil, está um pouco melhor, mas a conexão na época nos países de primeiro mundo era melhor e tal, cara, e a gente que mora no terceiro mundo ou em outros lugares que a conexão é restrita, Pega países aí asiáticos que a conexão ela, ela é restrita. Então, cara, não tinha sentido isso. Fora que o objetivo do console é jogar games. Se tiver alguma função a mais, como hoje tem, hoje ele grava, ele streama, beleza. Mas é voltado para o mundo game. Então, a comunidade se revoltou. Na época, eu lembro muito bem disso. Mas, aí continuando aqui a matéria, mesmo assim, os analistas estimaram que o Xbox vendeu é, cerca de 50 milhões de unidades mas foi superado pelo PlayStation 4 na época, né, da Sony, que também foi introduzido em 2013. Tudo isso no ano de 2013 e vendeu 116 milhões de unidades. Cara, é muita diferença. De 50 milhões para 116 é muita diferença. E aqui, cara, ó, o que assim, o que me deixa, o que me fez fazer esse vídeo foi exatamente essa frase aqui, ó, essa daqui, ó. Deixamos de, perce de, Deixamos de perceber o que os gamers queriam observou Stewart cara como assim deixou de deixou de perceber sendo que é algo que a gente está falando desde o início deu não sei se você conseguiu compreender a, a ideia o Xbox cara ele a gente para quem tem para quem é caixista vou falar caixista né mas para quem gosta do console Xbox sempre houve uma expectativa muito grande de ter jogos de ter jogos bons tem tem jogos bons, mas jogos de peso Uma vasta biblioteca E cara, eu não consegui entender O que esse cara quis dizer com isso Se isso é algo que é Cara, é óbvio Isso aqui é meio que óbvio Por que você acha que a Sony domina o mercado? Será que é só por causa do console? Cara, os jogos O, o, o mais importante Qual que é a premissa do console? É jogar jogo e coisa que a Sony faz muito bem é ter jogos exclusivos, jogos bons, cara, e jogos de peso. E coisa que a Microsoft não tem, infelizmente ela não tem. Ela fica no ela ela tá ela parou no mundo onde é Gears, Halo e Forza. Só Cara, Gears of War é um jogo muito bom, muito bom, só que infelizmente depois que ela foi depois que ela foi comprado a franquia foi comprado da Epic, passou para os estúdios, o jogo deu uma queda muito grande. Não sei o que, que acontece na cabeça dos caras é, Forza, beleza, é um jogo bonito todas, Em todas as plataformas É um jogo excelente Halo, cara, Halo só tem popularidade nos Estados Unidos Nenhuma outra parte do mundo Joga como o americano joga Porque, oh, sei lá Uma introdução deles no formato de Dick e tal, enfim Eu não consegui entender o porquê que lá tem tanto sucesso E em outras partes do mundo não Então, cara, eles estão eles se baseando Em três jogos Olha só, você tem o Xbox One Você tem o Xbox One S Você tem o Xbox One X Você tem agora o Series S e o Series X Cinco, cinco é, Cinco hardwares Que é onde você não consegue explorar todo o potencial disso é, Principalmente agora da nova geração Então isso aqui me deixou muito Muito, é, muito entristecido Porque, cara, é sinal que a companhia é, ela realmente ela não pensa nos gamers Assim, de verdade Ela não pensa no público fidelizado dela É isso que eu quero dizer No público fidelizado re, re, Eu vou reformular aqui no Nos gamers ela pensa Porque ela está trazendo o serviço é, Da xCloud né? Você vai poder jogar em qualquer lugar Em qualquer dispositivo Em qualquer momento Você jogou no seu console sa Salvou lá você pode pegar o celular do outro lado do planeta Você pode abrir o jogo no mesmo lugar que você salvou Isso é ótimo, cara, é ótimo Só que o que que traz O que que faz a companhia crescer É o seu produto, certo? É E deu claramente para perceber que ela não tá mais preocupada No seu hardware Literalmente é isso Então, qual que é a ideia Que assim, Qual que é a, a, a sensação que a gente tem É que, cara, o hardware Xbox Ele vai levar acabar, pronto Por quê? Porque mais abaixo é, é, também temos, então eles estão falando aqui também da, Deixa eu ver aqui, ó Recentemente a Microsoft revelou que estaria trabalhando com fabricantes de televisores Para colocar os seus jogos nas próprias TVs Sem necessidade de um Xbox Aqui tá claro Tá claro que eles vão Eu vou ser bem, sei lá, cara Eu acho que eles vão matar o console e hoje, hoje, hoje é dia 23, hoje é, um colega meu mandou um link para mim, é o Tico, valeu, eu já tinha visto, mas valeu aí por reforçar, é, que é, a, se eu não me engano a cara a, a, Philips, é, a, a Philips, eu não sei se a é LG estava no meio, acho que não era, eu sei que de cabeça agora, acho que é a Philips e a Asus, já está a Philips na questão de televisão e a ASUS na questão de monitor Já mostraram os seus, os seus hardware voltado para o Xbox Só que ainda eles não falaram da introdução do serviço, do, sei lá, do, do sistema do Xbox dentro da TV Philips Isso eles não falaram Eles só falaram da televisão e dos monitores que vão ser compatíveis com o console E vai, ter to... e vai, tipo, vai exibir todo o potencial do console é, cara, então o que está nitidamente que a Microsoft está tomando um rumo na qual a gente não sabe se vai ter mais consoles no futuro. Por quê? Estamos aí praticamente virando quase um ano do lançamento do PlayStation 5, nas duas versões, e do Xbox nas duas versões. PlayStation 5 praticamente está com cinco exclusivos da nova geração. É, se não me engano, é Returnal, é Demon Souls. É uma expansão do Miles Molares Que é uma expansão mais fala É um jogo, né? Mas também trata-se de, um, de uma expansão também Mas é um jogo Então o que eu lembro aqui, três Mas eu acho que tem mais exclusivos aí Ah, tem o um Recting Clank Cara, então aqui tem quatro já exclusivos Já mostrando o poder do Playstation 5 E o Xbox não tem nada Simplesmente nada O que eles têm são jogos da geração passada Otimizado Com... É, é, tanto para FPS também mas não tem jogo novo. E aí os jogos novos dessa nova geração vai ser só para 2022 e olha lá. Fora que a empresa ela adquiriu um monte cara de estúdio. Só que a gente não vê produtividade disso. O que a gente vê são jogos de plataforma que parece jogos mobile, você vê jogos também é, indie. Você vê você vê bastante isso. Em questão de quantidade de jogo é, o, o, son, o, o sonista o caixare não pode reclamar que tem muita coisa mesmo a quantidade é muito vasta mas não tem aquela aqueles jogos de peso que é o que a expectativa que o, o, o, o consumidor da Xbox espera e eu como eu disse aqui não tô não vim aqui para falar mal de nada disso mas eu tô mostrando os fatos do que tá acontecendo e, e a direção que a companhia tá tomando e hoje quando eu vi essa notícia aqui eu vou deixar o link na descrição, o link na íntegra, para vocês entenderem. Cara, eu falei, bom, já era, na boa, já era. O console vai pro vinagre. É, eles vão focar no serviço. Se é isso que eles querem, cara, na boa, para de fabricar o console, mano. Para, fornece seu serviço para Sony, onde dentro do serviço, sei lá, uma assinatura, você pode usar os, jogar os jogos exclusivos, que só são três praticamente, né? É, do, do Xbox. E inclusive a Nintendo também jogar dentro do Nintendo Switch, se ele suportar, que vai ser tudo em nuvem, então você não vai precisar de hardware potente para rodar o, o serviço deles, você vai estar tá tudo na nuvem, E não vai precisar. Cara, e aí essa notícia aqui me gerou essa, essa, essa, essa, é, essa confusão na cabeça. Eu falei, cara, os caras acabaram de lançar um console. É, eles estão, cara, é muitas empresas, cara, que eu já vi matar o seu produto. Por fazerem isso né? Não tem uma estratégia de, de, de Consolidada E uma perspectiva né? Porque, cara É o que eu disse, é o que eu comentei o que, o, que, o que Por que o Playstation domina o mercado? Simplesmente por causa dos jogos Porque se falar de hardware Cara, o, o, o, o Xbox Ele é mais potente que o Playstation 5 Se você comparar é, Hardware mesmo Ele é mais potente Porém a gente não tem jogo, simplesmente isso O Xbox ele não tem jogo Aí o que que acontece? Aí quando o cara Vê a Sony arrebentando No gráfico, arrebentando nos jogos O cara vai pegar e vai pro Playstation E é por isso que a empresa ela vai perdendo Simplesmente isso, cara Porque o que que o gamer quer? Ele quer jogar, é isso que ele quer E eles Não entendem isso, cara, eu não consigo entender Como eles não conseguem Entender isso, mas enfim é uma estratégia da empresa, é muito triste isso, porque se acontecer dela morrer, é mais um console que a gente perde. Aí fica na mão da Sony, domina o mercado e fica na mão da Nintendo. A Nintendo é meio ditatorial, né? É uma empresa de ditadores ali. É só aquilo, você não pode fazer green Play, você não pode gravar, você não pode streamar, você não pode fazer nada, você só pode jogar, tá aqui o meu, meu switch aqui, é ficar bitolado aqui, você não pode compartilhar, você não pode fazer nada. Então, é assim... Você quer jogar Nintendo, você vai entrar no mundo só deles. Parece Apple da vida, só deles. É, a Sony domina o mercado. Então, assim, como eles já dominam e não vai ter Xbox para concorrer, então o serviço vai ficar uma bosta. O jogo vai, tende vai, a ser uma bosta. O hardware tem a ser uma bosta. Quem não lembra do Playstation 1? Aquele monte de jogo bosta que saiu também. Na boa, muita coisa merda saiu também. Porque como era... Só tinha eles no mercado, o Xbox estava começando a entrar, o Dreamcast já estava falido, o Saturn já estava falido. Só tinha eles e tinha o, se eu não me engano acho que não entendo, o Nintendo 64 que estava ainda rodando, 64? Não, não era 64, não, eu nem lembro mais. Cara, só tinha eles. Então, cara, todas em toda a indústria game foi lançando jogo e jogo muita merda. E isso acontece porque não vai ter concorrência, aí se domina o mercado, fica com um só e aí ah, quem se ferra é a gente, né? Porque quanto mais tiver Opções, mais concorrência tiver, é melhor para gente Bom, mas é isso aí, o game já, o game, ó, o, o vídeo já tá dando 17 minutos de vídeo Não era para ser tão longo, mas eu queria só bater um papo com vocês Nessa reflexão aqui, dessa notícia que eu vi aqui na, aqui na, aqui na revista Exame Vou deixar um link na descrição do vídeo para vocês lerem E cara, deixa aí nos comentários o que você achou disso Eu fiquei triste, preocupado, porque por mais que é, a Sony domina o mercado, eu gosto do Xbox sou usuário do Xbox assino os serviços que são muito bons são muito, muito bons pena que infelizmente a companhia sempre toma estratégia errada infelizmente e é o que acontece, a gente que sofre com isso né? porque a gente acredita a gente tem, tem a tem perspectiva e no fim a gente acaba, acaba, acaba acontecendo isso né? Bom, turma, é isso. Espero que vocês tenham curtido. Lembrando que a intenção não é aqui falar mal da plataforma, mas sim trazer a reflexão. Vou trazer vídeos voltados voltado para o mundo da tecnologia é... e para a gente sempre sempre conversar sobre isso. Espero que você curta. Deixe seu like. Deixe nos comentários o que você achou dessa matéria. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Aquele forte abraço. Valeu e fui.